Olá, meu nome é Luiz. Eu faço parte da Equipe Heroic Journeys. Todas as pessoas são muito bem-vindas nessa segunda live é, que estamos fazendo, realizando a transmissão hoje é, no curso, acompanhando o curso de Machine Learning com Matemática e Ética. É, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre um tema, né, que é bem recorrente quando a gente mistura né, é, pessoas que são do Brasil e pessoas que são de Portugal, né? como por exemplo algumas palavras. Né? Então, em função da gente estar oferecendo um curso para estudantes do Brasil e estudantes de Portugal, sentimos a necessidade de poder estar aqui de uma forma descontraída, de uma forma até bem informal, né? trazendo um conteúdo um pouco através até de algumas brincadeiras, aonde a gente possa perceber um pouquinho as diferenças de palavras entre as palavras que são ditas em Portugal e as palavras que são ditas no Brasil. Apesar de termos a mesma língua, essa diferença é muito grande, né? Eu é, no momento estou morando em Portugal e sou brasileiro, né? Então, assim que eu cheguei aqui em Portugal, eu tive sim algumas dificuldades, digamos assim, para interpretar algumas dessas palavras, né? Que a gente vai conhecer um pouquinho no decorrer da nossa live. Então, eu vou abrir a minha apresentação, vou começar fazendo né, é, uma apresentação de slides, e após essa apresentação de slides, a gente vai ter duas pessoas convidadas, né, que eu vou apresentar também no finalzinho dos slides para estar aqui com a gente também, conversando, falando um pouquinho sobre essas questões, né, às vezes até muito engraçadas, né, algumas situações hilárias que ocorrem também quando a gente está em um país ou quando está no outro. Então, deixa eu pegar a minha apresentação... Bom, é, o tema de hoje é a diversidade na língua portuguesa, garantindo a diversidade no ambiente do curso. Os nossos convidados vão ser a Mariana Duarte, a Mariana é personal trainer, licenciada em ciências da computação, e o Rafael Studart. o Rafael é humorista, youtuber, pesquisador e professor, inclusive meu colega é, de pesquisas na UFRJ. É, Lembrei-te da live, né? Enquanto a gente aguarda a entrada dos outros, aqui estão algumas dicas e lembretes para você ter em mente. Primeiro, aquela velha questão né, que todo mundo fala, todo mundo pede, todo mundo coloca. Curta o nosso canal, ative o sininho e acompanhe todas as transmissões que a gente vai realizar no decorrer dos próximos meses. Acompanhe também as nossas redes sociais e, por número três, as perguntas enviadas através dos comentários serão respondidas depois da live. Bom, sobre a Mari. A Mari é personal trainer e influência digital, né? Ela é uma portuguesa com uma comunicação afiada entre os Zucas. Zucas é uma forma carinhosa, como ela gosta de se referir aos brasileiros. O nosso segundo convidado é o Rafa. O Rafa, é humorista, ator, roteirista, cantor, youtuber, pesquisador, empresário, comunicador e professor. Ficou até faltando aqui, né, Rafael? Mais slides para poder botar todo o texto aí. Mas é um brasileiro disposto também a defender a brasilidade da língua portuguesa. Bom, a diversidade que engrandece, né? Português do Brasil e Brasil do português. Rico, complexo, hermético e diverso. O português é a quinta língua mais falada do planeta e a terceira entre as ocidentais, depois do inglês e do espanhol. E, em suas várias formas, é considerada a língua mais sonora do mundo. Bom, mas quem fala o português, né? Povos da Europa... África, América, Ásia e Oceania. A língua portuguesa ela acompanha a presença portuguesa no mundo a partir do século XVI. Assim, temos como países em que a língua portuguesa é o idioma oficial, além de Portugal, o Brasil, que responde por 80% dos falantes, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste... Goa, que fica na Índia, e Guiné, Equatorial. Até na China fala-se português. É, é verdade. Né? Mais exatamente Macau, que é uma ilha vizinha a Hong Kong, que foi de Portugal durante muitos séculos. E há também muitos falantes de português entre os imigrantes em países como os Estados Unidos, a França e também o Japão. Algumas diferenças, então, entre Brasil e Portugal. Aí a gente já começa agora a perceber, né? E para algumas pessoas possivelmente é, vão ser desconhecidas, né? Algumas formas de falar. Né? No Brasil, a gente fala conversível. Né? É... Em Portugal, a gente já precisa falar descapotável. No Brasil. A gente costuma falar geladeira, mas aqui em Portugal é comum a gente pronunciar frigorífico. Frigorífico, por exemplo, foi uma das coisas que eu... É, deu para relacionar, eu consegui entender quando eu cheguei em Portugal, né? mas para me adaptar é diferente, porque eu estou acostumado a falar geladeira. E realmente eles não falam geladeira aqui em Portugal, eles falam frigorífico. Grampeador, que também é grafador aqui em Portugal. Histórias em quadrinhos. Aqui em Portugal, é costumeiro falar banda desenhada. É, para portuguesas e portugueses, eles fazem aula com um professor particular. Lá no Brasil, um professor particular. Mas aqui em Portugal, para portuguesas e portugueses, é o explicador. Lá, os brasileiros e as brasileiras falam chiclete. Mas aqui em Portugal, não é chiclete. É pastilha elástica. Uma das coisas também que me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui é o bonde. Né? No Brasil, a gente costuma falar bonde. Inclusive, é, eu morei alguns anos também em Santa Tereza, né? Lá tem um bondinho, que é muito parecido, inclusive, com alguns bondes né? daqui de Portugal. Mas aqui eles chamam de elétrico, não chamam de bonde. Já o trem, que no Brasil é dito, Aqui se fala comboio, foi uma das outras palavrinhas também que eu tive que me adaptar, né, para poder é, pronunciar todas as vezes, né? Porque se falar trem aqui, eu acho que é mais difícil realmente os portugueses os portugueses poderem perceber. Então aqui se fala comboio. Eu vou pegar o comboio, a estação do comboio, né? Uma outra palavrinha aí também do esporte, né? No Brasil é, é comum o, o jogo de futebol, né? O é um esporte é, que tem muitos adeptos. Adeptos é falar em Portugal e no Brasil a gente fala torcida. Né? É, aqui, o go, aqui o goleiro se chama guarda-redes. Então, no Brasil a gente fala goleiro e aqui em Portugal é guarda-redes. É, o sobrenome, aqui em Portugal a gente fala apelido. Isso é uma coisa muito importante, até para preencher documentos, né? porque às vezes é, todos os documentos que, que o governo fornece, em qualquer lugar que você vá, vai estar tá sempre escrito realmente ali, qual que é o seu apelido. Então, quando você vê, se você vir um dia em Portugal, se você estiver no Brasil, ou vice-versa, vão ter algumas palavras que algumas portuguesas e alguns portugueses podem tentar conhecer para ir no Brasil, mas, se estiver preenche, se for uma brasileira ou um brasileiro estiver em Portugal preenchendo um documento, já sabe, apelido é sobrenome. Uma outra palavrinha que também, eles não falam em Portugal aqui, é café da manhã. Né? aqui realmente não é dito e para gente é, é um pouco mais estranho né? quem é da nacionalidade brasileira né? que eles costumam dizer que é o pequeno almoço e realmente às vezes eu percebo que eles fazem questão de é, se alimentar muito bem direitinho realmente nesse pequeno almoço de verdade parece um pequeno almoço porque eles tem a tradição de, de comer esse pequeno almoço e almoçar até um pouco mais tarde né? é... Lá no Brasil a gente fala pedágio e aqui em Portugal se fala portagem. É... Lá no Brasil a gente costuma falar térreo e aqui em Portugal a gente fala rés de chão. Eu, por exemplo, moro de arrendamento, né? arrendamento é aluguel, mas o lugar onde eu moro, onde eu vivo, ele é o rés de chão. Então, até no endereço, quando a pessoa vem entregar alguma coisa e tudo, você não pode falar térreo, né? Você fala aqui, é, resto de chão que você tem que dizer. E, como eu tinha dito logo lá no início né, da transmissão, eu falei que eu fazia parte da equipa da Heroic Journeys. Eu não sei se algum de vocês reparou, mas é, exatamente eu disse, porque aqui em Portugal a gente se refere a um integrante né, de um time, da, das pessoas que trabalham juntos, por exemplo, é, equipa. então a gente sempre fala, né? é uma equipa muito bem preparada, ao invés de falar time que a gente costuma falar aí no Brasil é, a parte do resfriado, aqui em Portugal eles usam constipação então se você também falar, você está resfriado, possivelmente as pessoas não vão compreender muito bem e aí você vai escutar muito a questão da constipação né? que é comum eles dizerem aqui em Portugal uma outra coisa que eu achei um pouco engraçada também é essa questão do Papai Noel, né? A gente tem o hábito aí no Brasil de falar realmente Papai Noel. E aqui não, aqui não eles acham bem estranho quando, quando a gente fala Papai Noel, né? Para eles, aqui chama-se o Pai Natal. Uma outra palavra também é, que é muito usada aqui em Portugal e às vezes é um pouco até difícil de compreender é travão né para freio é um pouco esquisito realmente você falar ah o travão do carro tá tá com defeito tem que consertar o travão do carro pisa no travão do carro né porque no Brasil as pessoas estão acostumadas a falar o freio né então aqui tem essa questão aí do travão bom acostamento lá no Brasil para eles aqui chama-se berma carona aqui se chama boleia essa também é uma outra coisa que eles costumam falar, é recorrente a beça, né? E é muito comum. Você fala, ah, eu vou te dar boleia. É... Você quer boléia? É a mesma coisa que a gente falar carona. O que no Brasil é band-aid? Aqui em Portugal eu penso rápido. E o que para a gente é academia, lá no Brasil, aqui é ginásio. Canudo no Brasil chama-se palhinha aqui em Portugal. Rotatória no Brasil, chama-se rotunda em Portugal. E a tela também é muito bem é, entendida, né? No Brasil a gente fala, ah, minha tela e tal. Aqui eles não entendem muito, não. Aqui se fala é ecrã. Então é o meu ecrã, não é nem monitor, ele fala é ecrã. Meu ecrã está com defeito, tem que consertar o ecrã, tudo é ecrã. E no Brasil fala-se muito em tela. No Brasil é comum a gente falar, né, reprovar né, alguma matéria ou, ou reprovar de ano e tal. E aqui, em Portugal, é costumeiro falar chumbar. O terno, né, que é falado no Brasil aqui é fato. E o esporte aqui é desporto. De aí eu separei também mais três é, situaçõezinhas aí, né, que às vezes pode ficar até um pouco engraçado para quem é brasileira ou brasileiro, né, que aqui em Portugal, atacar o atacador é amarrar o cadarço. Se você falar amarrar o cadarço aqui, as pessoas não vão compreender. Né? Mão de manteiga é mão mole, né? aquela pessoa com poucas habilidades. E muita parra, pouca uva, né? é aquele que muito promete e pouco faz. Bom, então a diversidade né? Ela é um substantivo feminino, é... e pode representar né, a qualidade daquilo que é diverso, variado, ou a própria variedade, né, em um conjunto variado de multiplicidades. Então, eu agradeço a sua atenção. Sintam-se à vontade para enviar qualquer pergunta e nos seguir nas redes sociais. E agora nós vamos falar de português com os nossos amigos e colaboradores para esse papo complementar da jornada. Mas antes, eu só queria informar que a Mariana ela vai estar entrando um pouquinho depois do Rafael, tá? Ela está terminando o treino dela lá, ela é personal trainer, né? E ela já já está entrando com a gente aqui na nossa live também. Então, nesse momento, eu já vou é, terminar essa apresentação, vou convidar o Rafael, o Rafael para entrar aqui com a gente um pouquinho, e a gente vai aguardar a Mari e depois que a Mari entrar, nós três vamos ficar fazendo umas conversas aqui também para a gente explicar mais algumas outras situações sobre é, as palavras que são ditas no Brasil e como elas são interpretadas em Portugal e vice-versa. Né? Então... Aqui... Rafael, seja muito bem-vindo, meu amigo, é um grande prazer estar com você aqui. É, enquanto a Mari está chegando, eu acho que a gente já podia conversar um pouquinho. E aí, fala um pouquinho para as pessoas também, assim, né? Sobre o seu trabalho, principalmente até da parte da comédia. Dá uma introduçãozinha para a gente aí um pouquinho, né? Como é que você já, já costuma ter também e trabalhar com essas questões que às vezes. É está muito ligada com a comédia, né? Porque você falar uma coisa que a pessoa não compreende, às vezes pode se tornar até muito engraçada, né? Como é que você enxerga todas essas questões aí, Rafael? Muito boa noite, muito boa, boa tarde. Boa quer dizer, pode... boa tarde, né? Já, já começa aí, né? A gente aqui chama de tarde o que vocês chamam de noite, graças ao fuso horário. Mas o... eu acho que essas diferenças são maravilhosas demais. Eu, já, eu gosto de qualquer sotaque, independente de onde a pessoa seja sotaque, para mim é um negócio muito gostoso de ouvir, porque mostra... É, como, como a diversidade é, é fantástica, né? é maravilhosa. A gente é muito plural mesmo. Você nasce mais para uma coordenada ou nasce mais para outra coordenada, você fala de um jeito um pouquinho diferente. Você soprou para o leste, você fala de um jeito. Cê soprou para oeste, você fala do outro, cê soprou para o norte, soprou para o sul, Sudeste, Nordeste, Portugal. Cada, um, cada ponto que o vento bate, você fala de um jeito diferente. Mas eu acho bacana porque significa que você está sempre descobrindo alguma coisa nova. Eu adorei. Quando eu fui para Portugal, eu primeiro que eu amei Portugal, né? Óbvio, é... assim como todos os brasileiros fugitivos, <risos> temos um aqui que está foragido em Portugal. É... Eu, eu adoraria estar no seu lugar aí podendo comer os belíssimos boli... bolinhos de bacalhau. Eu não sei falar com sotaque de português. Eu não consigo falar direito, mas às Pô, vezes Rafael, a gente... Olha aí, olha ó, ó, ó, ó o nosso comentário já aí. A pessoa está comentando, tem bastante comentário já na nossa rede. o oh, Felipe, estou de fato. E aí, você sabe o que é, estou de fato? De bacalhau, não, não, estou porque eu estava lendo. Porque eu estava lendo aí e estava vendo a sua, a sua apresentação. Mas... Mas eu acho maravilhoso, porque de fato aqui, né? É aquilo. A gente, eu estou de fato com você falando. Mas... Ó, o Lucas comenta: fato também é usado para o uniforme de esporte, Rafael. Viu só? O fato é fato, o fato mesmo. É fato ou não é fato? É. Eu entendi, agora eu verídico suja, Rafael. Fato <risos> é um fato verídico, fato verídico né? <risos> o... Então, eu, eu só fui usar fato. Quando eu peguei um estágio há muito tempo atrás, eu não queria usar fato de jeito nenhum. Era um negócio que eu não gostava. Ah, Pô, no calor do Rio de Janeiro, calor de 42, 43 graus, eu falo não vou usar, não vou usar, não vou usar. Até que eu tive que usar durante um ano. Mas se eu morasse em Portugal, eu provavelmente usaria com muito prazer. Aqui no Rio, eu não uso, não. No Rio de Janeiro, né? Porque eu acho que as pessoas não sabem de que cidade que eu estou falando. Mas... Eu gosto, eu gosto muito, eu gosto muito de aprender essas particularidades, saber o que. que, O que. que Peraí, deixa eu só ajustar a lâmpada aqui, que já está naquele ponto que está. Depois de dois anos de pandemia, o ring light vai queimando, aquele ring light meio vagabundo, mas está tá indo. É, Rafael, <risos> tá na hora de trocar mas... esse ring light aí, né, Rafael? Pô, não, vou dinheiro, trocar. Ah, pra... <risos> é, pô, você está falando de dinheiro no Brasil, é um problema. <risos> Rafael, dinheiro vou aproveitar para te contar, então. Né, conta, a, a aproveitar essa, essa, essa abertura que você me deu, que eu já cheguei atropelando, na verdade. Né? Mas, enfim, é, para comentar um caso, né eu cheguei aqui em Portugal também, eu fui direto para o Laboratório de Jogos né, do Instituto Superior Técnico, que passei bastante tempo lá. Você sabe disso porque nós somos pesquisadores, né? a gente trabalha com as duas Sim. coisas que... Estamos que... juntos. E aí teve um belo dia que teve uma palavra que eu achei bem estranho mesmo e eu demorei para compreender algum tempo eu achei até depois falei, gente será que eu sou tão poxa ignorante assim né como é que eu pude não perceber né é... aí eu cheguei no laboratório de jogos aí tava a Malta lá né a Malta a gente já falou na transmissão ali né Malta é galera Sim. viu O pessoal do Brasil agora já sabe né quando a gente fala Malta é galera viu e aqui em Portugal gente fala galera é Malta tá então eu cheguei lá, a gente estava trabalhando, né, tal, pesquisando. Tá. Aí deu um horáriozinho para eu sair. né? Aí, a hora que eu tô saindo, veio o um colega meu, o Ricardo, né? Aí falou, força! Aí eu olhei para ele, aí eu olhei para o canto, olhei para o outro, né? Eu falei assim, que isso, força! Tinha acabado de chegar em Portugal. né? Então essas palavrinhas para mim estavam sendo muito mais esquisitas mesmo. Aí eu falei, fiquei pensando. Aí eu falei, será que ele tá achando que é pra eu ajudar a carregar alguma caixa, alguma coisa? né Eu fiquei imaginando, porque pra mim, como brasileiro nascido no Brasil, e não ter acostumado a escutar essa, essa, essa pronúncia, né? Eu achei que eu tinha que carregar alguma coisa, né? Eu falei, cara, eu tô com vergonha. porque que eu vou falar com ele? Porque eu não tô enxergando, não, cara. Força! Força! Aí eu, Ih, gente, caramba! É, tchau, tchau, tchau! Eu não entendi, eu fui embora. Aí depois do dia seguinte eu fui lá perguntar para ele né que realmente eu estava um pouco intrigado né com essa questão aí ele, ele me explicou força aqui em Portugal a gente fala quando está se despedindo né e é uma forma bonita agradável de você comprometer os seus amigos ou suas amigas né força e tal é quando você está se despedindo né então achei achei legal ah, mas é que aqui... é relevante colocar isso daí aqui no Brasil as pessoas falam força pô força não numa despedida Embora eu acredite que no Brasil de hoje em dia a gente precise de força mesmo, porque você vai embora e você não sabe quando você vai voltar. Mas realmente. É, mas a força diferença era essa, porque é, é. Mas é, é a gente não tá Quando a gente vai se despedir no Brasil, não fala força. Não, não você fala. Fala não força? Não, fala. não, não fala. Depende da situação. Se a pessoa estiver indo para o banheiro. Minha cabeça, Rafael. Mas deixa eu só aproveitar aqui também, ó. ó. A Sicília está dizendo aí que o Rio é quente, mas pelo menos venta, né? Em Manaus lá é um sol para cada um, viu? Você tinha comentado do Rio de Janeiro que era muito quente. Eu estou jogando o comentário atrasado dela aqui, né? Mas... <risos> só para você né? colocar. Sim, eu estava falando para ela que eu, que eu queria muito. Eu conheço uma, uma boa quantidade de cidade no, no Brasil, mas Manaus foi uma que eu até hoje não fui. Tinha vontade, mas depois que ela falou é, que, é, que não venta, eu achei complicado. Porque, pô, vento, vento ajuda, né? Ajuda a gente levar o, o sol na cara. É isso. É, então, Rafael, conta mais um pouquinho a gente aí. É, fala um pouquinho sobre essa, essa questão que você tinha também. Conta um pouquinho da sua história ali, né? Para o pessoal te conhecer até um pouco melhor também. Apresenta aí o teu Instagram, o teu outro canal também, né? Porque você tem muitos seguidores, né, Rafael? Conta aí para o pessoal também que você fala, os assuntos que você costuma colocar lá, né? Como é que são os papos lá, o teu Instagram e etc e tal. Que aí eu já boto aqui já, já coloco aqui o comentário para o pessoal poder ir lá e te seguir também, né, Rafael? Não, claro... É, então, a gente... Eu, pô, tenho uma história é, muito cheia de ramificações, ela tem uma pluralidade que às vezes assusta algumas pessoas, mas foi a maneira como eu encontrei é, para navegar pela vida. E eu já tive até uma, muito tempo atrás, que eu estava conhecendo o Luiz, eu, eu conversei com ele no, no terraço da casa dele em Santa Teresa. a gente trocou várias ideias, é... E eu acho que, assim, uma das coisas que me deu mais frutos foi a minha, minha carreira artística, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que me fez crescer mais internamente, além da carreira artística, foi a carreira de cientista, né? A carreira de professor, porque é o que eu levo comigo há mais tempo dentro do peito, assim. Eu, eu trabalho com o ensino há, há décadas, né? E eu... E eu amo me comunicar, no fim das contas é o que eu mais fiz desde o início da minha vida, é o que tudo que eu fiz tem em comum, é a comunicação, é lidar com pessoas, eu amo, por isso que eu gosto de ouvir sutar, gosto de conversar, gosto de estar aqui com vocês e tal, eu acho que eu sou um comunicador compulsivo, e tinha que ter até alguma, algum centro de psicologia, análise para tratar isso, porque se deixar eu fico conversando e falando por horas com as pessoas, querendo saber o que as pessoas fazem também, o que elas falam, e uma das coisas que, de uns três anos para cá, eu voltei a fazer com muita frequência, é a... Ué, entrou uma musiquinha? Fui eu que botei, para você ah, poder você botou... falar, você que faz um comentário, né? Achei... <risos> não, é porque eu achei que tivesse, sem querer, clicado aqui em alguma coisa, que tivesse ligado o iTunes. Não, foi <risos> eu é que botei aí para você, Vou Contar botar o seu caso aí o... melhor. É, não, mas fica à vontade, é só porque me pegou de surpresa. Mas o... A ideia era essa. Mas o, eu... Resolve. Eu meio que inaugurei oficialmente o meu canal em 2018, dezembro de 2018, e acabou que era um canal pessoal, assim, né? Era um negócio que desde 2011 os amigos já falavam para eu botar, mas não tinha paciência porque eu ia ter que ficar editando vídeo e tal. Mas aí uma galera meio que cuidou de toda essa parte mais técnica de produção, e lancei o canal hoje em dia virou um canal de jogos de tabuleiro e cara tem dado certo é o maior canal de jogos de tabuleiro da América Latina diria até do Hemisfério Sul porque na Austrália eu não conheço ninguém que faça na África do Sul Namíbia Madagascar também não conheço ninguém que faça um canal que esteja com a mesmo com o mesmo alcance pode ter vários canais de jogos de tabuleiro mas não com o mesmo alcance então assim considerando o alcance Passa pra gente no nosso... comentário, Rafael, por favor. É, a é... a Cássia já está falando que máximo. O pessoal está querendo conhecer. Bota aí um comentário que eu jogo no banner aqui na, na, na tela, por favor. Bota Tranquilo. nesses comentáriozinhos pra gente aí, o seu canal do jogo. É, eu. A gente faz jogatinas, né? Com. com aliás, é, pô, Portugal é um público que eu adoraria atingir, assim, de alguma maneira, né? Alcançar, porque embora tenha o português. Do Brasil, mas eu acredito que seja tranquilo para a Malta entender o que, que a gente está fazendo. As jogatinas são os vídeos mais divertidos, a gente ri muito e, e se diverte bastante. O problema é que, com a pandemia, a gente meio que teve que parar de gravar, né? Durante dois anos, a gente só gravou dois dias de jogatina porque a gente conseguiu bancar teste de Covid, senão nem isso ia ter. Mas agora a gente está voltando. E, mas óbvio que por a gente não ter gravado com a mesma frequência, o algoritmo do YouTube é cruel, derrubou o nosso alcance, a gente tinha vídeo com 300 mil, 200 mil, é, 100 mil, assim era, era muito tranquilo conseguir isso e hoje em dia é bem mais difícil, mas a gente está retomando a batalha, vamos ver se a gente consegue. É, e aí na, em Portugal tem a Devir, que começou no Brasil, foi para Portugal, é, é Devir Ibéria, né? ela pega Portugal e Espanha, é uma editora maravilhosa, trata super bem os criadores e criadoras de conteúdo. E, e é uma. E, e na, na Europa, de maneira geral, o mercado de jogos de tabuleiro é muito muito aquecido principalmente por causa da Alemanha, né? Então, é um lugar que eu adoraria estar também mais presente. É, só que aí eu teria que falar em inglês. E é, eu não quero. Eu, eu gosto de falar em português mesmo. É, eu sei falar inglês, mas não é essa a questão, porque em inglês tem um monte de gente que já faz canal, eu queria fazer em português mesmo. É, mas o meu sonho nessa área em particular é ir na maior feira de jogos de tabuleiro do mundo, que é em Essen, na Alemanha. né? Só que para isso eu preciso juntar um tico de dinheiro, pelo menos uns 20 mil reais aí, ou 4 mil euros para poder dar as caras. E, e curtir essa feira de repente eu vou fazer uma vaquinha pedir ajuda da galera em Portugal porque dinheiro aí é mais fácil contribuir vaquinha vaquinha é uma questão que eu acho que é, eu não sei que Portugal se tiver alguma portuguesa ou português aí assistindo a gente aí puder comentar se eles entendem que é vaquinha Será que é vaquinha também aqui eu não sei agora eu fiquei confuso Ah essa é não sei, dinheiro, né? você tem que começar a ficar esperto Rafael porque está né juntar dinheiro um Pedir, Tem que esmola. A entender. pedir esmola. Exatamente. É malta, é comboio, né? Casa de banho. Tem que colocar agora na pronúncia né? essas situações todas aí, Rafa. Verdade. Passa para gente, você não colocou o link, Rafa. Botei, botei aí. sim, tá aqui. Cadê? Eu não tô achando nos comentários. Aonde? É. Tá aqui. Cadê? Ah, não, só tô vendo o comentário da, <risos> da Cecília que tá... O teu não tem, eu não tô vendo pra ele. Tá vendo Ué, você tô doido? Eu botei aqui... Tá rolando um gaslight comigo mesmo, será? Ah, Ó, rapaz, ela deu risada. Antes do, da risada, tem o meu comentário. Tem o seu comentário? que eu quero botar na tela. Alguém não, fala aí, eu... por favor. Cecília, fala se você não tá vendo o, o meu comentário, ah, pelo amor de Deus. Não, eu não tô achando. Quero jogar aqui na tela, pô. Quero jogar aqui na tela. possível. É possível. Ó, Fale, a gente não pode esquecer, de... Rafael, a gente ah. não vai esquecer, mas eu já vou puxar a nossa, ó, o Felipe Ué. falou que não tá vendo não, digita e... no comentário, mas a gente vai puxar, eu vou puxar logo aqui que chegou a nossa super convidada também, a Mari, a Mari tá uh. entrando lá na academia, Mari, bem-vinda, Mari! Eu tô na Boa academia, noite. gente, pelo amor de Deus! Ô, <risos> oh, Mari, você tá nas cores já, Mari, ou não? Eu tô na... Não, eu estou no balneário das mulheres, porque assim, eu acabei de dar um treino agora e então, pronto, só consegui entrar agora, peço já desculpas. Uh, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, pronto. Mari. É, vamos lá. lá. É, então, vamos lá. Mari, a gente estava aqui, já está falando, pô, várias causas, né, contando várias situações aqui que o Rafael está comentando. O Rafael comentou um pouco da vida dele também, a gente estava falando muitos jogos. Eu estou com uma dificuldade técnica de saber o link do comentário. Mas, gente, pô, por favor, se tiver alguém assistindo, me ajuda. Se alguém está com esse link do Rafael, posta aí, porque eu não tô achando esse comentário do Rafael para botar aqui na linha. Meu só para a gente poder terminar o... ó O Lucas também não está vendo. Aí, não foi para o YouTube. Rafael, e... Oh, Rafael então, É só procurar Estudart 7. Estudate 7, <risos> qualquer rede, qualquer Peraí, coisa... Vamos do DART7. Vamos ver se é isso aqui. Ó. Qualquer, qualquer rede. E aí, Mari, tudo é. bom? Bem, obrigada. Muito prazer a todos. Uma boa noite. Prazer. Estou só a ver se ninguém me rouba nada. Bom, aqui não é esse problema, né? porque aqui é bem seguro. É Mas... isso aí, ah, é. Rafael. Se você estivesse aqui no Rio, você estava perdida. Não. <risos> <risos> eu aqui deixo... Chave, eu deixo o cacifo aberto. Deixo coisas e ninguém... Te... Quer dizer, até o dia, né Porque é assim, calma, até, odia, até o dia. Mas até hoje ninguém ainda não me roubou nada. É, você deu sorte. Ah, quer dizer, aí não, mas se fosse aqui você estaria dando muita sorte. Já ouvi dizer que vou ter que ter cuidado quando for para o Rio de Janeiro, mas também não, eu não acredito que seja assim tão grave como as pessoas pintam. Eu acho que também exagera um pouco, mas é a minha opinião uh, sem causa, né porque eu nunca fui, portanto... Quando eu for, Sim. quando a gente levar, quando a Gimo levar, eu depois eu falei isso. E a Mari gosta muito das picaretas, né, Mari? A Mari até gosta de um, de um estilo musical, né? Eu gosto, algum, alguns estilos da Mari. Ah, eu, alguns adoro alguns funk, eu, eu não gosto eu... muito, não. O Deep Skins eu gosto, que ela gosta. Mas ela gosta também de todas as buscas de Axé, Baiana, não é isso, Mari? Gosto muito de funk, adoro! <risos> o trem só rola quando vem um funkzinho assim. Pá, desce até o mas mas toca muito funk aí em Portugal? Toca sim, toca sim. Na rádio começa, começou há pouco tempo a tocar. Também tem a ver com o vocabulário, né? O vocabulário às vezes é um pouco vulgar, então as rádios têm, então... Mas hoje em dia acho que as pessoas estão mais uh, liberais e há muita festa brasileira aqui. Muita festa, discotecas de renome que têm pistas só de funk e só de música brasileira. Noites só de funk. Aqui está aqui é, muito na moda, aqui. É o Afro, o Afrobeat, Noites Africanas e Noites de Música Brasileira, funk, sobretudo. Muito. Maravilhoso. Muito bem. Ô, Rafa, deixa eu só Oi. ver aqui. É Studart7, é esse que está no comentário. Você isso, aqui, exato, tá. exato. Então, no gente, Instagram, olha aí. qualquer lugar, você vai é achar isso, alguma Estudart coisa. Studart7, né? A ah, Mari, Mari, você consegue você sabe usar a plataforma aí para botar. Ó, ó. Ah, a Cecília está te fazendo uma pergunta antes, aí é importante a gente responder. A Cecília é uma grande estudante do nosso curso lá, viu? A Cecília é uma das que está mais avançada lá. Ela faz todas as atividades muito direitinho, acompanha a gente em todos os lugares. Então, aproveita para perguntar se você está com o forró aí. O que você acha? Mara? Ah, porque, porque tô, a Cecília não tô, mora eu tô, eu tô em Portugal? Eu não, tô a ver. Cecília mora no, em Manaus, pelo que eu estou entendendo. Moro em Manaus é mesmo? Ah, é. Eu estou ah, a ver tá. que um, há umas perguntas que vão aparecendo e eu não estava vendo. Ainda por cima estou sem óculos, né? Porque eu já não. Meu Deus, para ver. Eu já estou per a perceber que há pessoas que estão a fazer perguntas, certo? Pronto, tem que aproximar. Perguntas ou comentários, né, ela? Ou As comentários, filha... Isso, mora Isso, a Cecília está dizendo que mora em Manaus. Ela perguntou do forró. Vou colocar aqui de novo para você. ó. Ela perguntou. Uh, se toca, se toca forró, forró nas discotecas noturnas, não. Nas discotecas noturnas não toca, só em festas muito específicas. Ah, entendi. Entendi. Então, agora, o Rafael e Mari, se vocês me permitem, eu acho que estava na hora da gente começar a falar um pouco da malta reunida para falar de português, né? A gente já Vamos lá, um caso, a gente já se conheceu, né? O que, que você acha, Mariana? Beleza. Acho, Não acho ótimo. Então, bom, a malta reunida para falar de português. Olá, Eh, ah, é... olá, tô Mas pronto. Aí... Tô Beleza, eu quero entender, assim, a, a, a Mari vai falar alguma coisa e eu vou falar com um o português do Brasil, ela vai falar com o português de Portugal, e isso já começa aí, né? Eu acho que já é uma questão, o que, que é o português? O que, que é o português? Como assim, o português é a língua ou...? É, porque tem isso aí, eu estava vendo aqui, que o, que o Felipe, que o Luiz mandou, é, que, <risos> o que, que, o que o que é o português, eu... tipo... Fala aí para mim. Então, é assim, nós, eu costumo dizer que eu falo português e vocês falam brasileiro, isso está certo. Vocês falam português do Brasil, <risos> que é bem diferenciado. Então, nossa, deixa eu explicar para Mari. A ideia aqui, Mari, é falar para o público algumas diferenças que existem da nossa língua nativa. Okay. Mas, antes de apresentar as cenas, vamos pegar um café e começar. Cenas é... O que é cenas? Cenas. <risos> Cenas. cenas, vamos Fala, pegar vai. umas cenas, é, é pegar umas coisas assim, por exemplo, ah vou buscar ali umas cenas, mas o quê? Ah. umas coisas, umas, um, umas coisas para a gente comer, umas cenas para nós comermos, ou umas cenas para nós desenharmos, ou umas cenas para nós varrermos, vou buscar umas cenas assim, cenas, cenas, cenas é, muita é, coisa. Coisa. é muita coisa, é muita coisa, é, eu vou, eu vou, então vais, vais ali onde? Eu vou ali Entendi. buscar umas cenas e depois vou treinar, pronto. Entendi. É, quer dizer que tem que fazer alguma coisa, tem que ir buscar alguma coisa, não quer dizer o quê? São as Tem que ir buscar Entendi. umas coisas. Jogou no ar. Minha Mariana, bica é em chave fria, só chama. Eu não <risos> tenho Show. bica, eu não digo bica, mas meu pai fala: Eu queria uma bica, por favor. O é. que isso? Que é <risos> Bica. Então quer explica fazer? pra você. gente aí o que é, Mariana, porque o público, os brasileiros, né como você costuma falar, brasileiros, eu vou lá brasileiro. Brasileiro. É? Dinheiro, viu? dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Não, há dinheiro, não há dinheiro não há dinheiro com há dinheiro com a não é, como é, não há é. com a com dinheiro é. É uma bica é um café ou é um expresso hum. é uma bica é um café normal nem muito curto né é uma bica olha por favor quem é uma bica só favor? pode ser quatro sandes Pronto, isso oh, ou sem nada uma, uma xícara uma xícara então. chávena chávena para nós é chávena a xícarazinha é. a xícara é uma chávena Sim. Entendi. Então, temos é chávenas entendi. pequenas, chávenas grandes, chávenas de chá, chávena de café. Mas para nós, chávena é xícara. Ótimo. Entendi. Então, isso, isso, vamos resolver algumas dúvidas que surgiram pela língua. Afinal, não há ninguém aqui é biscoitado, né, Mariana? Ou, quer dizer, digo, <risos> sem juízo, né? É biscoitado. Já passamos dessa fase. Há bué é tempo, né? A bué é tempo. Não, a né? bué, há bué, nós, nós utilizamos né, bué há muito tempo. alguns vezes que dizem, a ah, bué. bué tempo oh, é o, tipo... Rafael, o Rafael. Não, que eu não não queria. Não, eu não estou percebendo nada. Não, eu viu, não estou entendendo né? nada. Vocês estão falando português porque eu estou entendendo algumas, alguns advérbios, algumas preposições. É assim: o bué. É... Nós utilizamos o bué mais também porque nós temos países africanos, não é? Que falam português. Ou seja, isso é uma, é uma adaptação da língua, o bué é de Angola, Moçambique, eles dizem, ah, bué disto, bué daquilo, porque é um português diferente. tal e qual como Entendi. o brasileiro. Pronto, o brasileiro, se bem que o brasileiro é a língua ah, brasileira. De... Ah, o português do Brasil já é uma língua, ah, digamos, assumida. Não há o português de Angola, mas eles usam palavras diferentes. E o bué vem de lá, e as pessoas depois do 25 de Abril que vieram quando portanto, as colónias deixaram de ser colónias portuguesas e passaram a ser países independentes, muita gente portuguesa veio, chamam-se os retornados, vieram de, de, dos países africanos para Portugal e vieram com eles também alguns costumes e palavras. E o bué é um deles. Ah, bué isto, bué está bué só. tá Está bué grande. Maravilha. Ok, ah, esse... tenho lata para explicar. Digo, tenho coragem, né, lata. não é, Lata. é isso? gandalota, ganda é? aquele brasileiro é. ali, gandalota. Então, então, como é que é? Gandalota. Ganda, <risos> ganda, ganda, ganda, ganda. Ganda. ganda, Ganda é grande. Ganda. Gandalota, Gandalata. Ó, oh, Mariana, o Rafael está oh, pedindo a tradução da seguinte frase aí, oh, Mariana. Como é estava é isso, na bicha esperando, esperando gente. Um, um cacetinho. <risos> quente para fazer Nossa, um sangre. Assim, é, aqui no Brasil vocês quente sabem. Quente aí, Mariana. Aqui para gente você... não ter confusão, né? Mas, sabe por que, que eu digo isso? Porque algumas palavras também, é importante a gente falar, né? Por exemplo, lá no Brasil, a pronúncia raparigas não é muito comum. E não é, é nem tão legal a gente falar. Não, aqui é... É, é xingamento. Aqui é xingamento. É xingamento, tá vendo? O Rafael concorda. E aqui, Sim, aqui... em Portugal também a menina às vezes não é muito boa a gente evita de falar menina e falar rapariga não pode. Né? porque tem que menina, falar rapariga. Não, pode. não é assim Maria é, é assim, a menina é que depois também depende muito do contexto da conversa eu já percebi que rapariga no Brasil é uma coisa que não se pode dizer pronto as pessoas só que nós também temos que ser open mind e entendermos que muitas vezes o que para nós não é nada para outra pessoa e vice-versa aqui rapariga também já é um termo porque porque é assim mediante a zona do país também existem termos diferentes. Nós aqui em Lisboa não utilizamos muito o termo rapariga, mas no Norte, olha aquela rapariga. Oh, rapariga, anda de lá, anda, vamos almoçar, vamos jantar, rapariga. Bora, anda daí, vai tomar banho. É, um, é, é uma mãe falando com uma filha, ou uma tia falando com a sobrinha. Oh, rapariga, sai daí que vais-te magoar. Não é termo pejorativo, não tem negatividade nenhuma. Rapariga é uma pois coisa é. normal, mas em Lisboa não se usa muito rapariga. É. Uh use mais o Amusa, a gaja, o quando é gaja é tipo aquela gaja, aquela, aquela gaja ali parece que é, é é. que tá, é, parece que é parva é por isso que a gente tá parece que é parva. é por isso que a talista é legal porque assim no contexto Mariana a gente tem o um curso lá e o curso tem brasileiras e portuguesas brasileiros e portugueses sim e tem algumas traduções o curso estava em inglês né e tem algumas traduções que a gente está fazendo. Aí tem o português de Portugal, que fala em Portugal, é né? o que a gente fala no Brasil. Aí a professora Ana, que é a professora de matemática do curso, quando ela pega as atividades para traduzir, ela traduz português que fala em Portugal. Aí, quando eu pego para traduzir as coisas, eu boto o português que fala no Brasil. Aí dá uma confusão danada, e às vezes <risos> os estudantes não conseguem entender. E alguma dessas palavras, a ideia da nossa live também era tirar esse tipo de coisa e a gente... Deixar um pouco mais claro, por exemplo, essa questão de rapariga. Para ser uma menina do mas... ver que no curso está escrito raparigas, ela não se ofender, porque a gente não está querendo ofender ela, né? e que é comum de dizer, etc. E tal. Então, para a gente deixar né, um pouco mais claro... Aqui não tem, aqui não tem mesmo conotação negativa nenhuma. Rapariga é sinônimo de menina, sinônimo de miúda, sinônimo de mulher. Rapariga normalmente é uma, é, é uma adolescente, até a adolescência. Olha a rapariga. É? quando já começa a ser mais 20 anos, já é senhor ou já é menina, vai depender muito também da zona do Brasil. É, entendi. É, isso é importante, né agora ó o Rafael tá com uma outra questão aí, Mia. Vou ter a Não, é, esse, aí, negócio né? aqui, esse negócio aqui é, é imenso. Mas é, eu gira, queria que vocês... Que eu... Não, eu queria, eu queria muito que vocês me ajudassem, porque, olha só, eu vou falar a frase aqui e aí vocês me ajudem. Fui levar o cão à rua e ouço uma mãe com uma miúda sair de uma carrinha. A miúda muito gira saltitava com plastinices e uma grande esferovite na mão até que não viu o degrau do passeio e tropeçou. A mãe piurça deu-lhe um raspanete é. e ainda a mandou pôr o rabo no passeio enquanto <risos> apanhava as tralhas caídas. É, tá as quadrilheiras... As, as, as quadrilheiras já foram espreitar a janela para ficarem a par do ocorrido. Para mim isso é, é russo, eu não estou entendendo. Bem, né? Gringo, vocês, é... vocês ainda fizeram um estudo da língua de palavras que eu já, já nem me lembrava: quadrilheira, esferovite o rabo. Olha, mete, mas é o rabo aí, mas é o rabo nessa cadeira. Faz favor e quieta. Faz favor. Adoro, adoro. Vocês iam adorar ir mesmo para Lisboa, porque no meio de Lisboa, aquela Lisboa pura. Eu tenho <risos> um rio do português que eu ouço que é maravilhoso, porque... Esse eu é acho ótimo, Rafael. Loiça, oiço. Ah, <risos> é o oiço. Os portugueses, portuguesas, todos eles adoram esse oiço, né? Eu, eu oiço. Não, Mas oiça. isso mas é falado ainda? Não é osso? Não. É o é? é oiço. oiço. Oiço. É lo... É... é. Como é que é? é. louça, lo, Loiça. Loisa. loiça. Vou Sim, lavar louça. Vou lavar a loisa. Aqui, Rafael, eu comprei o um baloiço para o meu jardim. É um, é um como é que vocês garçom, dizem? É, é, que é, ba vocês é balanço, dizem? Que a gente fala balanço. Aí, aqui balanço. É balanço. Aqui, é é aqui é baloiço, Rafael. Na loja, escreveu escrito baloiço. É aqui. Não, mas o Gostei. que eu mais gosto em vocês é o cadarço. cadarço. É, a gente bolso. falou um lá no primeiro slide, Mari, sobre essa, amarrar o cadarço. que vocês. é Cadarço, nós é atacadores. <risos> Atacadores, né? É que atacadores. Loucura. Parece atacadores né? atacador, Flamengo. Vamos lá, atacadores. É. Não exatamente. É? Mas nós é atacadores. E para complementar é só aquela outra questão ali, para dar questão também didática, né? A, a, a, a Cecília comentou, que ela percebeu no curso, né? Ela deu uma risada lá, que ela falou, tá cheia de coisa traduzida de um jeito e do outro. Mas que é para além das miúdas, né? A gente tem a rapariga e os putos mesmo, né? Tem os, ah, os putos. também, certo, Mariana? É isso? Pode parecer ofensa, né? mas se trata de uma Aqueles moça putz. jovem, da menina e o menino em brasileiro. Não é isso, Mariana? <risos> é como diz a Mari, né? Os putz, é? putos, isso mesmo, também, É isso, os putos é um, é um termo que nós usamos. Olha, os putos estão a jogar a bola, os putos estão a jogar futebol. Olha, os putos foram para a praia. Os putos são é os miúdos, as crianças, a gente mais nova, pessoas mais novas, os putos. Mas não podemos mas... dizer o feminino. Não... O já é pai. Ah, Eu acho que tem muito pai e muita mãe que às vezes tem vontade de falar esses putos aí que não parem de jogar fuga. bola. E as filhas? <risos> pois é, o puto do Brasil é diferente, lá não pode falar, não, Mari. Não, não pode. Não, não é muito. Não, não, não. Assim, não, é muito, muito... não aqui, aqui eu não sei nem como é que eu poderia dar a equivalência. Eu pensei, é, é, pois é, porque é difícil. Mas eu é... acho que você... Mas lá no pudo. Brasil não é. É, Ele ficou é, é puto isso. com isso, velho. Puto. Velho. Pô, velho, é. é isso. Pô, velho. Vê Vê aí. Vê Olha só. Então, meu irmão, né? O carioca costuma falar. Meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Meu irmão junto, né? Meu irmão junto também. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Sobe na nave. <risos> Ó, oh, é, o Rafael não é. mandou mais uma aí, Mari, para a gente tentar perceber. Só mais, a Mariana mas... falou que não percebeu metade daquela outra pergunta que ele contou a história lá da, da menina, da rapariga. Não, eu tá percebi. Isso, tá? São é, palavras até já eu nem ouço, porque eu também, pô, eu sou, eu sou de Lisboa, eu não sou de... Não sou lá do ah, norte, do, dos Brega. Mas <risos> essa daí, está certo? Então é isso Fui mesmo, à casa Mariana, de banho, é sim, à casa de banho, meu telemóvel caiu na Sanita. Ainda bem que deu uma vista... <risos> vista tempo, autocolismo. a descarga. no contrário, ficaria de tromba. É isso mesmo, Mariana? Traduz é isso mesmo, é descarga. É tipo, a aí para o brasileiro, Mariana, para a gente. Basileiro. A descarga é autocolismo. E casa de banho para vocês é banheiro. Ah, eu vou no banheiro. Né? Banheiro. Banheiro. Exato. Na verdade. É salva-vidas também, não é isso? Também, é? exatamente. Ah, ah, chamamos... Calma, nós chamamos de nadador salvador. É mais é salva -vidas? ouvir nadador... nadador salvador. É como nós chamamos as pessoas que estão na praia e que estão a tomar conta da praia e se for preciso ir ao auxílio de alguém que precisa. Mas tá vendo? É maravilhoso. A, a, a língua, eu acho que esse português de Portugal faz muito mais sentido, porque tá explícito. Tipo, você vai no banheiro ou não? Você vai no salva-vidas. Você pode ser. Você pode estar tá chegando na cidade agora. Você sabe. É isso. É ali que eu vou salvar a minha vida, dependendo da situação. Pô, o nadador, ele é o quê? Aquele cara ali é o nadador salvador. Ele vai te salvar. É um não, cara que nada salva e salva. Do... Ele Autoclismo. é o cara que... É. Autoclismo que eu também nunca percebi. Vou ser honesta. Autoclismo. É, esse, esse, é, esse realmente faz é. muito sentido. Autocolismo, mas tem, o, o que eu achei engraçado é a Detona porque assim, pois tem... Essa ao... Coves da Mariana, não, eu perguntei, é, é, eu, eu, eu conversei com a, com a minha professora de matemática, ela falou que eu não conheço também muito não, ela fala não, muito... Não, não, porque é, eu invento que... palavras. Ah, então você está inventando, Mariana, isso aí. O nosso, aí, grupo, o nosso tá... grupo de amigos, e ontem ah, fui sair da Detona Escoves. Ah, eu Mariana, aí você deixou minha cabeça confusa. <risos> Quer falar com a professora Ana? Aí ela falou... Olha, se eu negócio de estar nas couves, eu não sei não. Agora, <risos> eu estou muito coisa assim, eu estou igual um, um vegetal, não é isso? Fala que é igual um coves. vegetal, não é isso? Sim, eu estou nas escovas, enfiada no meio das couves, depois de uma noite ressaca, a gente está <risos> nas escovas. Só assim... Conheceu, não, Rafael? Não, já... Fica atento, hein, Rafael? Porque se tiver é, mal que seria... Portugal, você tem que saber fazer o um estudo dessa, dessa live e assistir várias vezes aí para você poder ficar... Ah, eu né? adoro, mas é assim, no dia a dia, eu farto de rir, porque eu só, trabalho, eu só trabalho com brasileiro, brasileiro... Meu Deus do céu, que... Eu, me, eu é que me sinto fora do meu país já, porque eu só trabalho com brasileiro de Palência, então eu vou aprendendo todo dia e realmente há coisas muito diferentes que é muito engraçado. É mesmo a eu gosto é dessas palavras, dessas coisas dá uma encurtada na palavra também, né, Mariana? Aqui em Portugal a gente tem mania de, né, de um café, por causa um do... café, ah. básicas, né? mínimo, café. né, tudo bem, né? E o chocolate, e o chocolate? Parece come, Rafael, ó, fala aí, Mariana, fala aí, como é e... que é o chocolate? E nem sei como é que nem não viu, falaram nisso, chocolate. Viu, Rafael, escutou? É, pra gente é chocolate, chocolate, mas a Mariana, Eu fala de chocolate. novo, Mariana. Chocolate. Viu? Consegue repetir, Rafael, ou não? Chocolate? Não é né? é chocolate. Ah, chocolate. Tá começando a virar o um português, né, Rafael? Oh. Quando você <risos> vier é para Portugal, é bom, é bom. não esquece de pedir à hospedeira de bordo uns rebuçados. Combinado, Rafael? Eu era o moça. Não sei o que é rebuçado, mas concordo. É balinha. Ah, é então. balinha. Então, fala, Mariana, explica para ele é que, que é. É balinha. É bala para gente, Rafael. É bala para gente. É balinha para ah, é balinha. Pra gente. Bala para a gente é tiro. <risos> então como é que é? Não é bolinha? É bala? Vou comer Não, uma não, bala. é bala também, é bala também, mas é porque ah, aqui okay. bala já serve para... Ah, ok, já estava a ver, já tava ver que não tinha estado a matéria. Nós <risos> é rupuçados, bom bom, ó, bombons. é que é? Ah, bombons. bombons. Bombons é bombom, mas rebuçado ah. você ah. fala qualquer coisa, Rafael. Você bota um potinho de bala, de doce, porque a gente fala ali aquele negócio, pra... é rebuçado. Você vai na farmácia, eu quero comprar rebuçado. Você vai no negócio, é rebuçado. Aí ele vai te apresentar, você tem uma variedade de um monte de rebuçados. Mas tudo é rebuçado. Ele está tudo rebuçado. O peão. Isso, Mariana. O peão não pode atravessar fora da passadeira e nem pode acenar fora da paragem do autocarro. tá certo isso? Correto. Do ah, ônibus. Paragem do ônibus. Hum. Não sei de onde vem essa palavra, ônibus. Viu? Mas também é outro carro. É, pois É. Né? Como, como é que é lá no Brasil, Rafael? Traduz essa. Você consegue fazer essa essa frase aí toda esse negócio? Olha, todo aí, vamos, tá? ver, vamos, vamos ver. Vamos é, ver. O pedestre não pode atravessar fora da faixa de pedestre. <risos> e Meu nem cariano. pode dar tchauzinho fora do ponto de ônibus. Eu de acho que ônibus. é isso. É isso, Rafael. Ficou isso. mais bonitinho. Né? Mas para a gente perceber que é bem diferente mesmo, né, gente? Né? É bem diferenciado. Não convém, né, Mariana? Não convém. Bom, <risos> gente, olha, é, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui. Tá okay. um ótimo, lindão. Mas o Rafael também tem um outro compromisso que a gente né, conversou, que a gente ia terminar assim um pouquinho antes de dar uma Foi muito hora. É Muito engraçado. Mariana, você é linda, você é 10, você é ótima. Eu vou voltar aí para Jotar de novo Obrigada, lá, obrigada pela oportunidade. Eu, eu, gosto da sua, eu gosto da sua alegria, Mariana. Você, <risos> você bota para frente as pessoas, você está sempre sorrindo, você está sempre feliz. Eu acho que isso é, é fantástico, é maravilhoso. Fala para gente, você não consegue botar o um comentário, né, Mariana? Se quiser botar lá depois as suas redes, as coisas lá para... Eu aqui, trovar. pronto, estou a ver que eu não, eu não manjo muito desta, desta... Isto é o quê? Estamos no YouTube, né? Mas não está de tromba não, né, Mariana? Não, não estou de trombas, eu não sei... Ah. A, não sei Nem tá nas couves, né, Mariana? Não, não estou nas couves, nas couves só no fim de semana. Né? Couves eu acho que é rebordosa aqui no Brasil, é, tarde é isso, de rebordosa. É isso, Rafael, talvez é. A Mariana confunde minha cabeça, eu fico tentando aprender as palavras de Portugal e ela vai me ensinar os outros. Mas é bom, amor, amor. Eu... Rafael, eu sofro é. bullying aqui. <risos> é. eu sempre fico maluco. Eu sofro bullying, porque eu falo português normal, então eu sofro bullying aqui. Tá. Então, gente, assim, Rafael, Mariana, vocês são fantásticos, eu amo muito. Obrigada pelo convite. Agradeço enorme, mas a gente vai ter que encerrar, porque a noite vai ser mesmo brutal. Está todo mundo nas couves ou ninguém mais se aguenta nas canetas, afinal, amanhã é feriado. E querer Amanhã é frio para você. É frio para vocês, né? é, é é, vocês porque é eu trabalho, né? Porque eu sou bem oh, pobre. Ó, Maria, do... oh, é, Mariana, é. eu, eu trabalho também. Eu também trabalho. tem trabalhador aqui, viu, Mariana? Todo mundo é trabalhador, né? Eu sou uma mulher trabalhadeira. Trabalhadeira. Ah, mas esse é, esse é perto, esse é perto, esse dá para acertar esse foi perto. Obrigada, foi perto. obrigada pela oportunidade, obrigada também por conhecer Rafael, prazer, obrigada. Prazer, prazer. Beijinho, Felipe, oh, pronto. Viu? A Cecília também, <risos> ó, o Felipe. Beijinho ó, a todos, beijinho fez a todos. um comentário obrigada. aí, viu? O pessoal gostou, acho que foi interessante, viu? Uhul. Mariana, sensacional. Obrigado mesmo de novo. Nada, estamos ah, muito. Você é fantástico, vocês são fantásticos, né? Vocês são ótimos. Adorei conversar com vocês, conhecer um pouquinho aí dessa... Só falta trazer o Rafael para cá, tem que vir para cá, o Rafael aqui para o O Rafael vai vir, ah, pegar uma chávena, né? Vai, vai tomar meu uma chávena né? aí. No... Eu vou no primeiro, na primeira nau que, que sair daqui, eu vou para Portugal. Mas eu já convidei o Rafael, ele vai, assim que ele conseguir, ele vai, vai ficar aqui em casa, Mara. eu vou levar ele aí para gente. Boa! Falar. Não, mas corre o risco de eu não voltar para o Brasil, hein? E depois vamos depois comer um sushi. De... E vamos comer um sushi. É sushi, sushi Mariana. Não é sushi, sushi, não, Mariana. É sushi, Mariana. Pronto, sushi. Mas aí cabeça. a gente não tá falando nem de português de Portugal, nem de português do Brasil. Aí a gente tá falando de japonês. É, aí tem, tá que japonês. Japonês. É, tem que perguntar pro japonês. Tem que perguntar para o japonês como é que eles falam. A gente não deve estar tá falando tudo <risos> tocado aqui. É isso. Pronto, é isso. Então tá, gente. Olha. Beijinho e boa noite. Beijos, abraços a todos. Beijinho. Pessoal, obrigado pela Beijo. audiência do Heroic Journeys. Estamos Obrigada juntos. pela oportunidade. Até a próxima também. Beijinhos. Tchau, é tchau. Isso. Beijo. Tchau. Vou tomar valeu. meu banho no, no banheiro. É isso, Beijo. Mariana. Tchau, valeu. Tchau, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.